Você já pensou em fazer uma graduação? Agora é a sua chance! Com o FIES, você pode estudar aqui, em uma das melhores instituições de ensino superior do país. O FIES é um programa do Ministério da Educação, que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos. E quem pode se inscrever? Precisa ter participado do Enem a partir da edição de 2010. Sua média nas provas precisa ser igual ou superior a 450 e não ter zerado na redação. Possuir renda familiar mensal bruta por pessoa, de até 3 salários mínimos. A inscrição é simples e rápida. Basta acessar o site. Acesse fies Não perca tempo. Inscreva-se agora e comece a sua jornada rumo ao sucesso.